Olá, tudo bem? No vídeo passado eu falei sobre o Invisalign, e hoje eu vou mostrar o passo a passo para você. O primeiro passo a ser realizado é o escaneamento do sorriso dos pacientes, com o sistema Aitero. A partir daí, teremos a imagem dos dentes digitalizada. Não há necessidade de moldar os pacientes, procedimento que muitas vezes causa bastante desconforto ao paciente. Você lembra aquele alginato, aquele desconforto, aquela ânsia? Não precisa mais. O próximo passo é realizar o plano de tratamento, ou seja, usando um software do sistema Invisalign, eu faço a correção da posição dos dentes. Logo em seguida, um modelo virtual da Arcada do Paciente, o Clean Check, é desenvolvido a partir de todo o planejamento realizado por mim, e nele podemos acompanhar toda a evolução do tratamento até o final. É um tratamento com previsibilidade, ou seja, o paciente já consegue ver como ficará o seu sorriso no final do tratamento, sem nem ter iniciado o tratamento ainda. Olha que legal! Deixando bem claro, o sistema Invisalign não faz o tratamento da correção da posição dos dentes sozinho. É necessário que o ortodontista faça o planejamento e a correção da posição dos dentes virtualmente para depois solicitar a fabricação dos alinhadores. É apenas uma ferramenta, o planejamento do ortodontista que vai definir o sucesso do tratamento. Clean Check pronto e aprovado por mim, é então solicitada a confecção dos alinhadores. Recebemos uma sequência de alinhadores e cada alinhador irá movimentar 0,25 milímetros na posição de cada dente. E eu irei acompanhar toda a evolução do tratamento, mostrando o resultado que foi simulado no clean check e que está correspondendo exatamente à posição dos dentes do meu paciente naquele determinado estágio. No sistema Invisalign, além de termos uma previsão do tratamento, pesquisas comprovaram que são 30% mais rápido que os tratamentos convencionais. Resumindo, é um tratamento que oferece o resultado mais rápido, é estético e confortável. A troca dos alinhadores normalmente é realizada a cada 14 dias, ou 10, ou até mesmo 7 dias, dependendo do caso e da utilização de cada paciente. Ficou alguma dúvida? Se você tiver ainda alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou ter o prazer em responder. E até o próximo vídeo!